Fernando, nosso preparador de goleiros. Ô Fernando. É trabalho dia a dia, parece que, parece que funcionou ali, né? É, sem dúvida, o tinha falou bonetão boa por nós aí, que a gente trabalhou. É claro que todo mundo trabalha, cara, mas nós merecemos. Merecemos, ele foi bem, foi feliz, pegou um, eles erraram um também. Eu acho que a torcida está de parabéns aí todo mundo que trabalhou pelo Grêmio. Acho que foi uma vitória do clube, uma vitória nossa. Eu tenho só a agradecer a Deus. Obrigado.